Sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! E yeah. aí! <risos> não iam fazer, mas E o Seth? E o Seth? Ah, meu picho. Quem responde mais do um que especial, finalmente saímos com duas vitórias, até historicamente empatava muito, agora não dá pra empatar. Bem, já que estamos nesse clima já de perguntas, antes das perguntas propriamente ditas, vamos começar com o carioca aqui. Você teve uma mudança de postura dentro de jogo nesse final de semana. Depois, o último, pen responde. Ela atribuiu créditos ao pen responde. Muito obrigado. <risos> Você resolveu puxar a resposta ou acha que foi uma mudança coletiva do time? Tipo, do... Teve coletivo, mas o principal acho que individual. Na nossa conversa, a gente falou que cada um tinha que tentar fazer o melhor de si. Eu tentei focar mais no meu jogo, deixar meu time jogar o jogo deles. Eu tava fazendo mais plays sozinho, assim, mas que eu tinha consciência que era boa. É isso, acho que foi, primeiro foi individualmente, depois a gente conseguiu se ajudar coletivamente. acabou. O individual acaba afetando o coletivo, né? A gente tava muito preocupado em ajudar o outro, aí acaba... Acabava não ajudando o outro também, porque ninguém tem o mesmo conhecimento que o outro da, da própria lane, né? Eu tenho mais conhecimento do Karaoke Mid, obviamente, ele tem mais que o Jungle, então a gente acabava meio que às vezes se atrapalhando até e esquecia de evoluir individualmente, e aí tava esquisito. Muito bem, então o já conta aqui pra gente: o Jefferson quer saber por que Oriana, tendo Ari e Victor Open, que são mais. Constante, segundo o Jefferson. Na verdade, a Oriana foi o mais caldo de dinheiro na, na hora ali. Ele achou que ia ser bom pro jogo no geral. Pelo estilo de, da comp deles, que vinha com muito engage. Ele queria que a gente tivesse um counter engage. Então, ele botou essa responsa mais na Oriana. Eu também tava querendo jogar diário naquele jogo. Eu acho que ela ia ser boa, principalmente pro early game. Mas a ideia dele era, era mais isso mesmo, de Jogar um pouquinho mais devagar no mid, que acabou sendo muito forte do mesmo jeito nos dois no V2. Mas que era pra gente ter mais um, um pique de scale, tivesse uma fight pra gente dar uma segurada da melhor linguagem de três. Weiser, we have a question for you. In the last week, you were the weak side and we won both, both games. Do you like this game style or do you prefer more help from your team? I, I like... Um... You like winning. Yeah, I like winning. So <laughs> it doesn't matter for you. Yeah. Drigo, Murilo tá perguntando se você se sente confiante em puxar a responsa dentro de jogo. <laughs> o que seria puxar a responsa dentro de jogo? Não sei. <laughs> <laughs> É, acho que sim A gente acaba, tipo Eu acho que na maioria dos jogos a gente consegue vantagem em bot Nem sempre o Kaká precisa passar por lá Acho que eu e o Demi a gente tem uma lane forte Jogando, se a gente conseguir jogar 2x2 dois dois, Eu acho que a gente tem uma lane muito forte que a gente consegue pegar vantagem Normalmente a gente escolhe boas matchups no bot Então a gente acaba tendo pressão e o Kaká vai pra lá Então eu acho que querendo ou não a gente acaba puxando um pouco mais, sabe? Eu não consigo lembrar de uma play que vocês fizeram no bot que deu errado Eu consigo Consegue? Você consegue? Não eu não consigo. Contra Kabum, o primeiro jogo contra Kabum. Neuro, se não lembra, não aconteceu. O que mesmo o pessoal quer saber o porquê que os times do CBLOL dão tanta prioridade para Nautilus, sendo que o campeão tá com uma win rate horrível. Não tem muito a ver uma coisa com a outra, né mas por que Nautilus? Ah, o campeão é forte, só que acontece, né? tipo Cada região assim, tem o seu win rate em, em certos campeões. Acho que no Brasil aqui não dá certo, mas o campeão não deixa de ser E que você consegue é dizer porquê que o win rate é baixo? É. Você tem uma ideia, é porque os times ruins estão pegando Acho que a própria Sindra também tinha. Não tinha ganho nenhum jogo antes do Jinkei essa ainda tem duas winhas duas são do dinheiro Normalmente os campeões que são muito picados é porque normalmente eles são blinds muito fortes, mas ao mesmo tempo que você tá blindando, você sabe que você vai tomar counter, por mais que seja forte. É normal, às vezes estão em um hit um pouquinho pior, mas que vale a pena para fazer um sacrifício pelo draft. É que a tá muito ruim, né? Não tá um pouco ruim. Tá muito ruim? Tá é, ele tá tipo seis barraquinhos, eu acho. Aí é problema de dedo, mesmo, eu acho. O que é um counter de Nautilus? Leona é bom. Porque a Leona tem uma ele fez muito forte, então se ele errar uma vez assim, a Leona já mata ele. E. brawl, tipo, um counteringage assim, sabe? Diana também não, por causa do tornado. <risos> Diana não. <risos> Diana, ele to a Jana toma um hook e morre. Ah, we have a hard question for everyone. What's your favorite movie? Meu é uh, Globo de All Street. Tem uns dois. Três rodeios assim que eu gosto muito, que é... Prenda-me se for capaz, que é com Leonardo DiCaprio. A Origem, que também é com Leonardo DiCaprio. Os Sete Crimes Capitais, que é com o uh, Brad Pitt e o... Acho que o Morgan Freeman é o Morgan Freeman. Eu gosto de todos esses aí que vocês falaram, mas eu mudava o menino de pijama listrado. Do you have a favorite movie, Wander? Do you know? About Time? <coughs> é About que Time. Vocês, né? mm, no, I don't. It's American movie. I like the movie. Is it a drama? No, it's movie. Yeah, yeah know, but comedy yeah, or... History. Horror Death movie. <laughs> uh, kind of sad movie. with Kaká. Toy Story. Toy <Death> Story? Wow. <laughs> <laughs> <Yes sir. laughs> O meu? O meu? Puta, você me pegou. Eu vou ficar pensando e prossigo com as perguntas e fico pensando enquanto... já que a gente tava falando de meta, vocês estão confortáveis com meta? Are you guys comfortable with the current meta? Lissin e Xin Zhao, tipo, são bonecos que... são quebrados. É, são muito fortes, eles assim, são muito fortes. Lissin é um boneco que eu sempre joguei. Acho que todo mundo concorda que ele é bem mais difícil que Xin Zhao. é um boneco mais simples e muito forte. Eu não tô confortável, assim, com o boneco do meta. Eu tô também, mas tem falta uns milizinhos, né? Qual que é o meta do mid? <risos> Pergunta. Mas é, né? é. é só do competitivo. Que... É, que é? Acho que o que só eu só eu tá mais que mudando, que muda, né? tudo, mas. Tipo, acho que é o mídia que mais muda, né? Tipo, tem mas mais variedade. É, mas o competitivo é... tá bem, tipo. Quase fechado em mage, tá ligado? Mas tem os caras que pega, às vezes, quando o tem os caras que pega a Sara, de vez em quando, mas tá bem mais pro mage do que Mas eu não gosto muito de, de acessar né? Eu não gosto muito Brisa, né? campeões milis, assim, e tal, de side lane. <risos> gosto mesmo de maguinhas. Why do you like this whole breaker meta? I hate But Jay seems to be very good. Like, you don't need to build that, right? Yeah, but I don't like that item. Olha só, uma pergunta longa pro Jim aqui, da Luna Luninha. Você acha que tem algum ponto chave pra melhorar o seu entrosamento com o time? A gente viu que na seleção dessa semana os escolhidos foram todos da PEN, menos o aí, cara. <risos> <risos> <Exato. risos> Além disso, nos jogos parecia que faltava protagonismo. Eu acho que vocês estão sendo injustos <risos> com o Dinqueiro, Lula. Mas você sente isso? Não, mano, na verdade eu não sinto, não. Acho que a gente não tava numa fase muito boa, então não tava tendo protagonismo uhum. nenhum. E agora a gente teve duas vitórias muito boas que ainda. Não tô preocupado com o protagonismo não, tá ligado? Tem muito mais coisa pra se preocupar do que com isso. Eu até achei meio engraçado, curioso assim, que tipo, quando a gente tava bem mal, eu sentia que o GK era tipo, tava jogando bem no time, tá ligado? Então... Ele não apareceu na, na coisa agora, achei meio engraçado. Porque, tipo, eu achei que tá todo mundo jogando meio mal, ele tá jogando bem. E agora, tipo, todo mundo apareceu e ele não. Mas é. pode ser um sinal positivo. Então, se todo mundo apareceu, quer dizer que tava todo mundo meio apagado e aí. E o Dinkins manteve constante o tempo inteiro. Tened, uhum. na bot lane, qual é a chance de aparecer Rakan? E a decisão do que jogar é sempre sua ou o Trigo tem voz? Mesmo? Ah, tem chance de aparecer sim. O boneco é forte. Só que a lane fez dele não é tão forte, mas ele escala muito bem. E, tipo, chega na teamfight, ele é um campeão muito forte. Não estão picando muito aqui no Brasil, eu sinto, mas lá fora tão, principalmente na Lec, assim, acho que a galera adora Rakan lá. É, e sobre a decisão da botlane, é mais acho que em conjunto, a gente joga os matchups que a gente costuma jogar assim, que a gente se sente mais confortável. Mesmo se, tipo, sei lá, eu gosto de um pick e ele não acha esse matchup bom, eu tento, tipo, me adaptar pra ele se sentir confortável, sabe? Então, basicamente é isso. Também tem matchups assim que eu não gosto que ele pegue alguma dessa e assim, aí ele não vai pegar outro, então... A gente tem mais esse, essa decisão junto, sabe? Não é tipo uma decisão sozinho, assim. Muito bem. Pergunta pra todos aqui, eu gosto desse tipo de pergunta que incentiva a criatividade de vocês, eu gosto de saber se são criativos, com piques. Veigar era um campeão totalmente fora do âmbito competitivo e hoje está sendo usado. Veigar? É, foi bufado, mas tudo bem. Vocês imaginam que outros campeões estão nessa pegada de estão esquecidos, <risos> mas estão um pezinho pra voltar pro meta? Vocês têm alguma ideia, alguma sugestão de campeões? Zilia. Acho que Zilia. É um pick forte. Só que é em algumas situações. Eu já vi usando o mid também. Claro, extremamente é, forte. É muito forte O Bjergsen. sem <risos> é extremamente, forte. cara. Você vê que ele é super quebrado. Lá eu acho <risos> triplo. Lá eu acho muito forte quando o Bjergsen pega lá. e Eu <risos> assisto aqui, eu acho muito forte também, Zilha. Ah, acho que tem uns picks que são mais situacionais. É, acho que se você vê tipo a comp dos caras, você pode pegar alguns bonecos. Mas geralmente os picks que são fortes do meta são porque você pode pegar cedo, você pode blindar. Você pode pegar ele que você sabe que, mesmo se você tomar um counter, você é um boneco forte. Ainda. esses piques mais alternativos assim geralmente você tem que, tem que responder e você tem que chamar a responsa também né mas parceiro? nosso time é pre... tem preconceito quanto a picks eu campeonato. não dem né, gente testa seus picks e você... <risos> não fala acontece Wiser, do you think any pick uh, maybe in top lane is is OP but no one knows like hidden OP champion Warwick Oh I think so Warwick or like <laughs> OP I don't know OP Urgot you think Urgot is strong Hm mm, Camby Vocês fazem academia é uma pergunta do you guys go to the gym? Eu tinha plano de começar hoje. Você não tá falando isso desde o ano passado? Eu acho que eu já ouvi você <risos> falar, falar isso. Assim. Não, mas hoje, hoje eu acho que eu começo. Vou começar quando eu quero começar, hein? Eu, eu tô sem tempo. Eu vou às vezes. Mas, tipo, tinha uma época que eu tava indo muito, só que agora eu tô meio desleixado. Do you go to the gym, Wiser? <risos> I'm planning to go. <risos> Finalizando com a pergunta pra todo mundo, depois desse final de semana digno de PEN, com objetivos claros em mente, como estão as preparações para os jogos contra o topo da tabela? Ah mano, a preparação vai ser igual para todos os jogos, né? Como eu disse, a gente não tá mais no luxo de Ah, esse jogo aqui é mais tranquilo, a gente não tá mais nesse luxo Então todos os jogos tem que ser 100% focados E eu se a gente apresentar os, o nível de jogo que a gente apresentou esse fim de semana Não tem nenhum time que me assuste, então estamos muito confiantes O segundo jogo de domingo, tava streamando na hora Eu vi a compra e falei, hum, meio chato esse Recarim Deu cinco minutos e o jogo tinha acabado <risos> Show! A fraqueza da Karina, né? Ele é muito bom em teamfight mas... O começo ele deixa... ele é porque eu jogo o solo kill, eu ponho de medo desse boneco, ah, eu assim. não tenho o que fazer, solo kill, solo kill ele é nunca história. morre. E o filme? Ah, eu sim. tinha pensado, ah sim, é, é meio chato, desculpa, não é cult igual as outras hum. coisas, mas o Guerra Infinita. Ah, eu gosto de tá, né? é Eu não sei se é o Guerre ou o Ultimato, eu gosto do último. Você assistiu o do Homem-Aranha? Sim, muito bom também. Então, esse foi o Pen Responde. <risos> muito obrigado por assistir. Não esqueçam de compartilhar, deixar seu like e comentar o que vocês acharam. E nós nos vemos na semana que vem.